sete e nove sábado muito bom dia porque o programa Ponto a ponto de hoje já começa em ritmo acelerado não antes de eu dedicar aqui a um trecho inicial aos nossos anunciantes que nos apoiam e tornam possível esse momento já vou começar com a Ultra Popular que aliás está com programação especial hoje tem café da manhã lá nas drogarias Ultra Popular ao lado do Bradesco um café da manhã oferecido às mães nesta semana véspera do Dia das Mães com sessões recheadas lá, principalmente naquelas sessões das maquiagens, né? As melhores maquiadoras e as mais famosas, aquelas que viralizaram na internet. Se você tem uma mãe despojada, vaidosa, que gosta de se cuidar, então lá você vai encontrar a Boca Rosa, lá você vai encontrar Bruna Tavares, lá você vai encontrar uma série, Mariana Saad, uma série de lançamentos de produtos das maquiadoras de maior sucesso, tá? Acessórios, bolsas... E a sessão de cosméticos e perfumaria que está imperdível. Aliás, na linha de perfumaria, 30% de desconto para que você possa deixar o dia das suas mães ainda mais cheiroso, né? Drogarias Ultra Popular, a minha farmácia de confiança, 35215000, abre o conjunto de oferecimentos do programa Ponto a Ponto. Seguida de Beto Móveis, a marca da qualidade. Beto Móveis é para quem quer mobiliar a casa, comprar aquele utensílio doméstico, de repente a sua mãe está passando um perrengue por falta de um deles, não é verdade? A Beto Móveis preparou também ofertas imperdíveis. Não deixe de aproveitar. Você tem quatro oportunidades. Na Rua do Araújo, na Avenida Ariosto da Riva, no centro de Carlinda, na Avenida Antônio Castilho e também no centro de Paranaíta. Beto Móveis, você conhece, você confia. Eu falava há pouco aqui das mamães mais vaidosas, tem mãe que gosta de se vestir bem, não é verdade? Andar na moda, e tudo isso você pode proporcionar a ela pelo menor preço da praça. Oba, Oba Center. Quer que eu repita? Então vamos lá. Oba, Oba Center. Gravou o nome aí? Essa é a moda, viu? Está conosco também, NC Metalúrgica, telefone 996215472. NC Metalúrgica, no trevo do antigo zoológico, ali na Perimetral. Por falar em obras, gente, por falar em trabalhos nessa área de engenharia ou de construção, vamos lembrar você que o endereço certo para você comprar materiais para construção, fica do ladinho da Autopeças 2 Dois Irmãos, tá? JB Materiais para Construção, o telefone de lá é o 3521-3282. Eu já continuo, deixa eu cumprimentar aqui o Andy Oliveira, cumprimentar aqui Dani Bueno, que me ajudarão em mais uma edição, nessa que é uma edição especial hoje, Agenda Lotada. O Andy, bom dia. Bom dia, Oliveira, bom dia, Dani, bom dia a todo mundo de casa. É isso aí, né, gente? Coloca Agenda Lotada no dia de hoje, né? Show! Dani Bueno, meu querido, buenos dias. Pois é, teremos entrevistas, será um programa recheado de entrevistas é. aí, né? Tanto com o especial do Dia das Mães, mas também é um, um, uma parte política aí, com a visita de senadores da República, é. deputados aqui aos nossos estúdios para trazer aí a, as suas convicções políticas para o ano de 2022. Importante. Um beijo na nossa audiência maravilhosa. Oh, o importante dizer aqui né, que ah, dependendo da agenda ah, do senador da República, a gente evidentemente depende de possibilidade de que coincida com o horário do nosso programa. É nessa expectativa que estamos, se isso porventura acontecer, a gente vai proporcionar um momento de compreender o movimento que acontece neste sabadão aqui. Tá? Olha só, gente, a Oficina Carneiro Diesel está conosco há mais de 20 anos no mercado, líder na recuperação de bombas injetoras, bicos e injeção eletrônica diesel. Oficina Carneiro Diesel, em frente à funerária Floresta, no setor H, telefone 3521-8252. Zegmundo Pianovski, Condomínio Clube, lançamento das vendas do Condomínio Pianovski foi adiado para julho hein, de 2022, pré-cadastro de interesse de compra, rua G2, em frente à caixa d'água, no escritório da SVS, viu? Casa das Madeiras e Bidio Madeiras. juntas prontas para te atender no que há de melhor no ramo de madeiras brutas e beneficiadas, portas, fechaduras e muito mais. É na Casa das Madeiras e Bide Madeiras. Perimetral, telefone 3521-4200. Falar para você também da Popular Pet Shop, onde você encontra rações, acessórios e medicamentos. Tudo para uma vida feliz e saudável para o seu pet. Disque Ração 3521-3380. pré grátis, hein? Frete grátis, hein? Para todos os bairros da cidade. Popular Pet Shop, Rua D. Em frente à Igreja Matriz, qualidades para eles e economia para você aí. Alvorada Produtos Agropecuários, fecha a nossa lista de oferecimentos de hoje. A Alvorada tem tudo em nutrição, Alvorada Pós, medicamentos, inseticidas, herbicidas, adubos, selarias, pulverizadores e adubadeiras. Tudo isso na Ludovico da Riva Neto, ao lado da Ronda. 3512 2400 é o telefone da Alvorada Produtos Agropecuários. Quem conhece, confia. Agora 7 horas e 14 minutos, um apanhado do que foi o setor policial de alta floresta e região, nessas últimas 24 horas, né? Vamos aos fatos, a começar aqui da cidade circunvizinhas. Carlinda, que respira um clima de tensão pelo fato de haver lá na escola Tancredo Neves, né? A notícia que deixou aquela comunidade um tanto quanto... Pasma, ao mesmo tempo preocupada, eu disse ontem, torno a repetir aqui, agora há pouco eu conversava com o, o repórter Fabrício Nunes, que é diretor do portal Notícia em Foco, lá de Carlinda. E, Oliveira, a situação, ela né, exprime o que há de mais precioso na educação, que é o cuidado da comunidade escolar, através da direção da escola, o cuidado dos professores e a preocupação em agir por antecedência e não permitir que o pior aconteça. Então, a gente tem que ter a ciência de que tudo que é tomado de providência é salutar numa hora como essa. Né? Eu até dizia a ele que quando não se faz nada e o pior acontece, uma tragédia, um atirador faz uma enhaca uma, uma em qualquer que seja o recinto Brasil afora, a primeira coisa que nós, brasileiros, costumamos dizer é por que, que não fizeram? Só tomam providência depois que acontece. E tarará, e taradá, né? Então, se a escola, precavendo-se, tomou a sábia decisão de talvez pecar pelo excesso, tá de parabéns o colégio. É melhor do que pecar pela negligência e permitir que algo é, sem precedentes aconteça no colégio. Parabéns à direção da escola Tancredo, parabéns aos professores, parabéns pelo que provocaram em termos de... É tornar público essa informação e, sobretudo, os pais que manifestaram suas preocupações também, porque sem essa pressão não se dá, a gente não tem a noção realmente, né, de que nível estamos falando de preocupação. Então, parabéns aos pais, aos alunos que exprimiram ontem no programa aqui as suas preocupações e elas são pertinentes, bastante pertinentes, tá? Mas nas últimas horas, graças a Deus... O Pai Celestial cuidou bem da nossa querida Carlinda, viu? Por lá, segundo o núcleo da Polícia Militar, sem alterações. Também não houve alterações no Pelotão Força Tática Amazônia, nas últimas 24 horas. Ah, tudo tranquilo no decorrer e no trabalho da Força Tática. Vamos a Paranaíta, quarto Pelotão da PM confirma ocorrência de furto em Paranaíta. No quinto Pelotão em Nova Bandeirantes, duas ocorrências distintas... ...por lesão corporal, as duas pelo mesmo tipo né, de ocorrência. Não tivemos alterações em e nem em Nova Monte Verde, segundo o primeiro ou terceiro pelotão da Polícia Militar, tudo tranquilo nessas duas cidades. Aqui em Alta Floresta nós tivemos o registro de várias ocorrências policiais, são pelo menos oito ocorrências que nós passamos a sintetizar para você. Direção Perigosa abriu às 15h30 os registros das últimas horas... A consta aqui no boletim da Polícia Militar que a equipe estava em rondas quando avistou um suspeito praticando direção perigosa, que é o famoso empinar a moto, né? Colocando em risco a integridade física de pedestres e demais condutores aí durante a via pública. O suspeito foi abordado, ele não possui CNH, viu? E recebeu voz de prisão de imediato. Foi levado para a delegacia e a moto para a vigésima Ciretran. Nós tivemos lesão corporal no bairro Bom Jesus às 19h55 tendo como vítima uma mulher jovem ainda de 25 anos e suspeito, um homem também jovem de 28 anos de idade. A solicitante que pediu a presença da polícia informou que o seu genro estava agredindo a sua filha. Então aqui quem denunciou foi a sogra. E a informação inclusive é que a filha era agredida com a golpes de capacetes. Hein? O suspeito já não estava mais no local quando a polícia chegou na residência. Só que ele... só que é o seguinte, a polícia não deixou de atender o caso por causa disso, né? Ao deslocar com a vítima novamente para a casa da sua mãe, o, a polícia militar acabou encontrando o suspeito no trajeto. Segundo as informações, ele estaria numa região, numa região de Bar, na Avenida Júlio Campos, bairro Novo Horizonte. Ele foi abordado e detido pelos policiais. O suspeito foi encaminhado à delegacia... Provavelmente, se houve detenção, é porque, para além da denúncia, também houve evidências claras de que ele, de fato, tenha cometido. De qualquer modo, a polícia não compete o papel de decidir sobre isso. Houve denúncia, o homem é encaminhado aí à delegacia e a justiça decide, ah, tomando, tirando as suas conclusões, o que, aconte, o que lhe acontece, né? Nós tivemos posse irregular de arma de fogo e ameaça. Jardim das Flores às 20 horas e 30 minutos. A mulher de 41 anos foi vítima, o homem de 61 anos foi o orientar, foi o encaminhado aí para a delegacia, viu? A equipe foi acionada via Copom, um vizinho que não quis se identificar informou que Havia uma confusão e que o vizinho agredia a esposa fazendo usos de arma de fogo. A polícia militar foi até o local, o portão estava semiaberto na residência. Foi chamada aí os proprietários da casa e a vítima, apavorada e com medo, recebeu os policiais. Ela foi questionada sobre o que acontecia e revelou que o esposo tinha chegado em casa, em visível estado de embriaguez e começado a agredi-la, inclusive com ameaças. A polícia militar chamou o suspeito para fora ele saiu sem camisa, apenas de bermuda Foi perguntado a respeito da arma de fogo Ele negou que tivesse é, E inclusive disse que a polícia poderia revistar a casa inteira Que não iria encontrar nada de ilícito na casa Um Parte do, da equipe começou então, junto com a vítima Fazer o um adentramento na residência E a vítima apontou onde estaria a arma artesanal Ela foi encontrada dentro de um cesto de roupa suja foi dado voz de prisão para o suspeito, ele foi encaminhado para a delegacia. Mentiu para os policiais, além de tudo ainda, né? Para piorar ainda mais a sua situação. Acho que ele quis descer, quis dar um truco de facão ali não deu certo, né? Ele falou, não, não, imagina, você acha que eu, um cara honrado, botei alguma coisa errada? Inclusive, seu policial pode até dar uma revistada aqui, se você quiser. Ele falou, eu escondi bem escondidinho, tá lá no centro de eles não vão achar. Mas deu errado, viu? A polícia entrou acompanhada da mulher e o homem de 61 anos dançou aqui na história. Tivemos também ocorrência de injúria e dano, o setor Vila Ricas, 20 horas e 30 minutos. O que que aconteceu? A polícia foi acionada via 190, informada aí pela vítima que um suspeito estaria em casa causando danos, quebrando objetos. A equipe policial se deslocou rapidamente até o local, encontrou lá a vítima que disse que seu padrasto estava embriagado e proferindo palavras de baixo calão contra ela. O condutor da ocorrência, ao adentrar na casa, não encontrou nada de anormal, sendo que o filho da vítima disse que o suspeito, seu pai, estava arrumando as coisas para ir embora. Após alguns momentos, a vítima chegou à residência e solicitou o seu filho para que mostrasse o dano causado na televisão. Desta forma, o condutor da ocorrência registrou a imagem que vai anexada aí ao boletim de ocorrência. A denúncia recai contra um homem de 53 anos, as vítimas são duas mulheres, uma de 20 e outra de 39 anos. A polícia flagrou também no Jardim Araras, ontem às 11 horas da noite, uma condução de veículo automotor sob influência de álcool. Bom, a solicitação foi feita pelos agentes de trânsito, viu? Segundo as informações, um condutor havia causado danos em um acidente envolvendo o veículo, uma Hilux placa final 09 e o veículo da vítima final de placas 30, sendo que esse veículo é uma saveiro. Ao ser feito o teste do bafômetro, a constatação de excesso né, de, do nível de alcoolemia do cidadão de 26 anos aqui. 0,80 miligramas de álcool por litro de sangue, enquanto o permitido é de 0,33. Diante dos fatos, foi feita a detenção do suspeito e ele foi encaminhado, junto com as fotos do acidente, para a delegacia municipal. Olha, gente, nós tivemos também, nas últimas 24 horas em Alta Floresta, o registro de um crime que tem, diga-se de passagem, aumentado bastante de uns tempos para cá, né? Vale destacar isso. Nós tivemos um roubo... E a polícia também registrou, na mesma ocorrência, lesão corporal, viu? O fato ocorreu no setor B, área central da cidade de Alta Floresta. Segundo consta, no boletim de ocorrência, a vítima, um jovem de 26 anos, a polícia recebeu a ligação da enfermeira de plantão no pronto-socorro do hospital regional, informando que a, uma vítima, né, uma guarnição do corpo de bombeiros, levou uma vítima... Essa vítima seria vítima de acidente, de uma queda, sendo que a equipe, ao fazer os exames de praxe, notaram aí que a vítima estava com várias lesões pelo corpo. De imediato, ah, houve então o deslocamento de uma equipe da polícia militar para conversar com a vítima e ele afirmou ser usuário de drogas. Ele disse que procurou o vulgo neguinho, o qual devia uma quantia de cento e reais... O vulgo neguinho pediu para que o mesmo levasse essa quantia até a Rua B, as proximidades do Córrego Papai Noel. O suspeito não estava sozinho, ele estava com outros três comparsas que levaram a vítima para dentro ali de uma margem, as margens do Córrego Papai Noel, e começaram então as agressões com pedaços de madeira que ocasionaram diversas lesões nas costas da vítima. Também foi quebrado o seu braço, viu? Uh, houve registro de fratura no braço e na perna esquerda. Após os momentos de tortura vividos por esse rapaz usuário de 26 anos, fizeram a vítima efetuar aí a transferência via Pix no valor de 600 reais e tomaram dele o aparelho celular. Ele foi deixado no local ali e os suspeitos deixaram o... tomando rumo ignorado aí a uh, depois da situação. Quando a vítima teve certeza que os agressores já haviam ido embora... Ele se arrastou, porque estava com uma fratura em uma das pernas. Ele se arrastou às margens ali da rua B, a área central né, da cidade, e pediu socorro para uma pessoa que trafegava pela rua. Essa pessoa ligou para o corpo de bombeiros, que compareceu no local e prestou aí os atendimentos a esse jovem de 26 anos. Tá? Caso registrado e encaminhado à delegacia municipal. Tivemos também uma condução de veículo automotor, sob influência de álcool, direção perigosa e uso de drogas. Tudo num boletim apenas. Suspeito é um rapaz de 20 anos de idade. A ocorrência se passa a 1h30 da manhã no centro da cidade. Um veículo Gol saiu de um estacionamento de uma lanchonete em alta velocidade e quase atingiu a viatura da polícia. Nesta madrugada, a polícia então iniciou com sinais sonoros e luminosos. Ah, o acompanhamento pedindo aí Aliás, dando ordens de parada E ele seguia em fuga Em alta velocidade, adentrando a Avenida Riosto da Riva e depois percorrendo A Rua A ah, pegou, Chegou a pegar antes ali A Avenida Uniflor, que na verdade é aqui Na sede do Grupo Floresta de Comunicação Avenida Uniflor Ele continuou na contramão Da direção pela Avenida Riosto da Riva Até a Praça do Avião Onde adentrou na travessa da CCTS e foi possível fazer a abordagem porque o veículo dele parou, viu? Havia três pessoas que foram revistadas aí e foi encontrado no bolso do condutor um deschavador e uma porção de maconha, além também de um pino de cocaína. Com as testemunhas, nada foi encontrado com os demais que estavam no carro com ele. Dois foram conduzidos até o Copom. O condutor foi convidado a fazer o teste de alcoolemia e foi constatado 0,55 miligramas de álcool por litro de sangue. O que motivou a sua prisão em flagrante por crime de trânsito. Além também de ser enquadrado pelo uso de drogas e o fato de estar possuindo o deixavador ali, a porção de maconha e cocaína. Foi dado voz de prisão e ele foi levado algemado para a delegacia. As testemunhas que se encontravam no veículo, né... Uh, também foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos o suspeito na condição de preso tá o veículo foi apreendido essa foi a última ocorrência a 1h30 da manhã nestas últimas 24 horas aqui em Alta Floresta em Carlinda um motorista perdeu o controle da direção de um reboque e segundo as informações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 O fato acabou sendo registrado. De acordo com as informações da concessionária Via Brasil, repassadas ao portal Notícia Exata, de onde eu extraio aqui a informação, o veículo de carga, um Volvo 540, seguia sentido norte, quando o condutor perdeu o controle direcional sobre o veículo e, a, e acabou caindo aí da pista, né? parando sobre a faixa de domínio. No momento, o reboque do veículo de carga tombou. A equipe de resgate esteve no local, o motorista encontrava-se consciente, apesar de se queixar de dores no braço e, mesmo assim, assinou o termo de recusa, não quis ser atendido a encaminhado à unidade hospitalar, tá? Veículos guincho da concessionária foram acionados para fazer a remoção do veículo de carga ali do local e a providência foi tomada. Bom, gente, são estas as informações policiais do dia. A gente vai fazer um intervalo comercial agora. Depois do intervalo, tem uma história mais linda que a outra aqui em nossos estúdios, viu? Hoje é especial dia das mães, né? Já estamos com as nossas duas convidadas presentes em nossos estúdios. Quero ah, desde já desejar aqui as duas lindas, sintam-se à vontade, tá bom? É um prazer tê-las aqui. E nós fazemos o um intervalo. Depois do intervalo comercial, o nosso bate-papo começa e a gente vai se surpreender juntos na 96,9. Prepare-se, a gente volta em instantes. Agora 7h30. Bom dia. Tudo bem. Prazer revê-la. O exército da é é saúde é é é vulgal é brasileira está de prontidão para receber, receber você. Não é Luciana, não é sim, Eu não amanhã, sim, é, de é detalhes Sempre dos nossos pacientes eu fiz uma Eu fiz uma invenção Coloquei a história da Luciana A Alessandra Não é A gente Da Alessandra primeiro E a gente começa com ela E a A já faz a gente que atrás quando ela voltar na na terça, na segunda ela não conta. Aí ela votaria na terça, para falar da questão presidencial, que a mãe pode usar o tempo da maternidade voltado para é, se apresentar, entendeu? E falar do direito da mãe, Que não vai ter a gente falar do imposto. Esse também está condicionado ao fato de não dar tempo. Porque eu fiquei com medo de começar uh -huh. no comum, de começar no terceiro uh -huh. e não bater junto a parte dela. Fernando, eu vou começar por ela, que é mais. mais é. Eu o é o Lucas. Trabalhar Não, não, oh, não <tudo> isso <thesis> falar. Resumiu, <save> <Jardim, sim>. É <risos> Duas, dar, claro, Ele bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia até 20% de desconto à vista. Jogo área, alumínio 5 peças de 2.499,90 por 1.999,90. Mesa planta 4, capendas de 8,79,90 por 6,99,90. Deve 999. sair de casa de 269 sem olhar o eu tô não, não. <risos> eu não a roda lá. Ele a fala o de Eu entendi de todo jeito. Existe a mãe que ama brincar, a mãe que ama cuidar das plantinhas e aquelas que amam ensinar. Mas tem uma coisa em comum entre todas Agora essas mães. Sim. O prazer de cuidar. Igualzinho ao Uniped. Por isso, obrigado todas as mãos que podem nos assinarem <risos> tanto oh, nos inspirarem sempre. A, a Ordem, da feliz aquela parte que eu falo, olha, é a cidade de Norte do Mato Grosso. Cuidar de, um de você, esse é o dia da noite, baranta, vacacê, um show de novidades para você presentear a sua mamãe. Confecções como o saias, vestidos, shorts, permutas e calças de calçados femininos, as grandes marcas, bolsas, carteiras, óculos e sol, tudo e aí, com o menor preço dar, e a melhor a forma pássaro, de pagamento. Só... Ainda então, você parcela em 10 vezes eu no crediário ou em 12 vezes meu no meu cartão meu sem juros. comprando na eu loja Maranta Magazine, você concorre a mais de 75 mil reais na campanha Três Amores da CDL. O sorteio será no dia 19 de agosto. dos clientes da SVS Arquitetura e Construções Limitada. Vimos por meio desta informar que o lançamento das vendas do o condomínio Pianovski será adiado para o mês de julho de 2022. O principal motivo do adiamento é devido às dificuldades ocorridas durante o pico da pandemia. Com a falta de material e de mão de obra, que fez com que houvesse atrasos nas obras da Alta Vila e do Eco Vila. nossos outros empreendimentos. Sendo assim, resolvemos adiar o lançamento até haver a entrega oficial desses empreendimentos já iniciados. Não seria justo com nossos clientes. Você consegue falar de lá, de que achamos, descindo, feita feita, para que eles sejam... aqui. não, nós nós não outro ângulo. Para pegar tudo no ângulo, aqui, ficar aqui, já um pouco. Você já consegue assim, aliviar ali. É. Muito bem, estamos de volta, 7 horas e 35 minutos agora. Quero já agradecer aqui o carinho da sua audiência por antecipação. Nós já vamos conferir como fica o tempo e a temperatura. O repórter Vinícius Lopes, Vinícius Lopes primeiramente, vai nos deixar a par da região centro-oeste brasileira. Vamos lá, os detalhes, então. Na volta tem a condição climática de alta floresta para esse sábado, viu? a obrigado Vinícius, pelas suas informações Vamos agora ao portal Clima Tempo, saber o que os meteorologistas esperam para esse sabadão aqui na nossa região, né? Importante dizer que nós já começamos conferindo a temperatura agora, 25 graus de sensação térmica, segundo os termômetros. Um vento a 4 km por hora, a umidade relativa do ar está na casa de 89%. Para hoje, a expectativa, depois da previsão dos meteorologistas, é de um dia parecido com ontem.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 Popular Pet Shop, qualidade para eles e economia para você. E falar também da Alvorada Produtos Agropecuários, onde você encontra uma linha completa em nutrição Alvorada Foz, medicamentos, inseticidas, herbicidas, adubos, selarias, pulverizadores e adubadeiras. A Alvorada Produtos Agropecuários, Avenida Ludovico da Riva Neto, ao lado da RONTA, telefone 3522400 Quem conhece, confia, viu? O Andy Oliveira.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 é isso aí, gente. A gente está brincando com o nome da, da Alessandra, porque eu, eu, eu coloquei na minha cabeça desde ontem que o nome dela é Luciana. E não saía Alessandra de jeito nenhum, mas vai, vai sair, Alessandra. Pode ficar tranquila. Acontece. É, exatamente. Quem são as nossas duas convidadas para essa data tão especial, gente? É isso aí, Oliveira. Está chegando a nossa data tão especial.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 Há um bom tempo trouxe a Alessandra com uma história linda, né? Com o, com o filho do, do coração, aí com a maternidade afetiva, então vai ser uma história muito bacana. A Malu, para quem não conhece, é a doutora Maria Luísa Borges. Isso, exatamente. Né? a gente já se torna tão íntima, né? E começa Malu, Malu e se vai. Gente, pra, além da, da questão comercial aí em volta da, da data, né, porque o comércio considera o Dia das Mães a melhor data de, de vendas do primeiro semestre anual, é, tem, tem até inclusive estimativa aí que os brasileiros gastem cerca de 28 bilhões de movimentos né, na nossa economia com presentes. Essa é uma data muito importante para a gente refletir e demonstrar a importância dessas figuras tão sublimes na nossa vida, né, é,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 Muitas madrastas, né, aquelas que cumprem seu papel com tanto amor e dedicação, se levantam e cobram, por exemplo, por que, que eu não sou lembrada na festa da escola, nos desenhos da família? Nem nos últimos dias a gente teve uma grande movimentação nas redes sociais, é, dedicar uma rede social, dedicar essa, essas mulheres, que criticavam duramente a definição dessa palavra dada pelo dicionário parceiro do Google. Se você digita madrasta no Google, sai, primeiro, Mulher em relação aos filhos anteriores, da pessoa com quem passou a constituir sociedade conjugal. E, em segundo lugar, aquilo que provém vexames e dissabores em vez de proteção e carinho. Isso Além... é uma discrepância, né? É, exato. Além é de figura incapaz de expressar carinho ou afeto. nem né? por aí vai, gente. Enquanto pai, enquanto padrasto, é apenas o homem em relação aos filhos é, anteriores da pessoa com quem se casou.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 Bem-vinda, doutora Balu, é uma honra recebê-la aqui, um privilégio para nós também termos acesso a conteúdos de tamanho qualidade, assim, de tamanho nível elevado, viu? Muito bom dia a todos, bom dia. muito obrigada pelo convite e estar aqui. Falando sobre o Dia das Mães, para mim é algo muito especial, porque a gente já nasce com isso no coração, né? a gente já nasce como mãe, a gente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 Fique calma <risos> Ela tá um pouquinho nervosa, mas Alessandra Conta pra gente como foi conhecer o Renan Como foi se, se entregar Você já era mãe antes de, de conhecer o Renan Como que foi? Conta um pouquinho pra gente Pode ficar à vontade que você tá em casa <risos> Seja bem-vinda, Alessandra Prazer, viu? Obrigada, é, bom dia Feliz dia das mães né? Pra Malu, pra Angel E É uma data de Deus, né, de ser mãe E a minha história com o Renan, e ela, quando eu conheci o meu esposo, eu já sabia que ele era viúvo, que ele tinha um Renan. E quando o Renan completou sete meses, eu acabei vindo que eu não só era de Alta Floresta, eu era de Marcelândia. Aí eu vim para conhecer Alta Floresta e conhecer o Renan pessoalmente. E nisso, quando eu peguei o Renan, meu coração encheu, porque, tipo assim, meu sonho era adotar uma menina. Porque eu, eu sou mãe de três homens. Hum. Né? Três rapazes, eu sou mãe. Então eu era doida para adotar uma menina. Só que acabei adotando um menino. E daí, eu, quando eu peguei ele, meu coração diz: é seu. É seu filho. E nisso eu fui cuidando do Renan. Quando o Renan completou nove meses, apresentou a síndrome de Oeste. A síndrome de Oeste que, assim,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 A gente sofreu muito, mas hoje, graças a Deus, hoje eu posso dizer, eu sou a mãe dele. É, diz que nós moramos num, num país que o que vale é está no papel, segundo a perspectiva, a perspectiva de alguns, né, doutora? Porque eu ainda insisto em alguns modos da antiguidade e algumas essências que é, fogem a essa regra. Eu acho que o que vale... É aquilo que está nos olhos, por exemplo, da Alessandra agora, o que vale é essa emoção, a capacidade de amar, o que vale é o que é real, né? o que nos emociona, aquilo que nos une. Eu acho que o papel, se não houver caráter, se não houver é, essência, ninguém vai cumprir, não vai cumprir é, palavra, muito menos vai cumprir papel. Né? Mas se nós moramos num país que o que vale é o que está no papel, a Alessandra hoje tem seus direitos garantidos e a gente já fica feliz.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 uma figura do mal. Né? Ah, de uma quantas e quantas. Aí, né? de um é, inclusive eu, eu particularmente não não vejo é, diferenciação nenhuma entre uma madrasta e uma mãe adotiva, entendeu? De, é, diante de hoje em dia de tantos lares desfeitos, de alienação parental, dos pais. Abandonam seus filhos e até mesmo as mães, em alguns Sim. casos, por, é por causa famoso. de problemas não sociais. Caráter, não, vai ser um, não vai ter um papel, se você não for comprometido com a causa, não vai ter um papel exercido, nem no um papel de pai, nem no um papel de mãe, nem no um papel de madrasta, de madrinha, seja papel, qual é de papel, for. papel nenhum, né, Você precisa se dedicar e ter amor, aquilo para que, que realmente seja um papel né, desempenhado aí com, com destreza.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 O Renan ele deu pela é dupla, precisou com urgência ser encaminhado para Cuiabá, para o UTI da Santa Casa. E daí quando a gente precisou ir, aí o meu esposo precisou correr atrás de uma autorização pelo Conselho Tutelar. E além dessa autorização do Conselho Tutelar, ele teve que ir no cartório registrar. registrar por mané por casa aqui. Porque assim, tipo assim, eu poderia até ir. Mas né? quando chegasse lá, eu ia ser presa. E Meu não, Deus. Né? Por causa que eles iam lá alegar, por causa que eu não tinha o um nome no registro, podia é, alegar como roubo, furto de, de crianças. É. É. Na verdade, é como falsidade biológica. Falsidade né? biológica. Ela estaria entrando como mãe, não passando alqueria, por mãe se passando sem, por nome, sem que eu. Ref... Que de é. fato era. Que de fato é. é. Que de fato é. é. Já era época, mas que registral não era, né? Aham. Uhum. E, Alessandra, você contou para a gente que você ouviu algumas palavras estava contando para a gente aqui antes. Eu acho que isso foi o que bateu ali no, no Oliveira também, na né, gente, que você ouviu é, algumas palavras diretamente a você na entrada ali da, da UTI. O que, que foi que te falaram na entrada da UTI aérea como foi que te impediram de, de entrar ali? Eles não deixaram que você entrasse é, dizendo que você não era a mãe, né? E você me contava que o teu, que o teu marido que o teu esposo na tem aérea né? que o teu marido é, teve um problema teve, teve problemas ali no cartório inclusive pedindo para que ver, queriam ver a criança na hora de, na hora de dar o, a, o reconhecimento de firma no, no documento é, isso me mexe muito com a gente, eu falo porque eu já fui madrasta uma vez e hoje eu tenho dois serzinhos também que é, eu, eu sou madrasta, né? a Júlia de 9 anos e o Davi de 2 anos que eu amo de paixão que eu nunca mais pensei em ter um neném em casa e hoje eu tenho, vira e mexe, está ali no meio da gente. Né? E quando está aqui, ele cuida com a mesma responsabilidade, com o mesmo carinho, que como se fosse é, os meus mesmo. Eu carrego os meus ex-enteados. Eu falo que não existe ex filho para mim também não existe ex-enteado. Então, quando eu falo, eu ainda falo enteado com, com eles né e carrego até hoje. E, e algumas coisas ferem muito a gente. Né? Algumas coisas é realmente machucam a gente. Algumas indagações, algumas pontuações como essa do Google, por exemplo, não que a gente se, se defina em cima das definições que, que nós somos colocadas, mas algumas coisas é, doem e algumas coisas fazem com que a gente realmente se, se questione. E é o que a, a doutora Malu falou da, da Alessandra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 Porque, se chegar lá em Cuiabá, ia dizer que eu não era mãe e acabava sendo presa. Mas, aconteceu assim, de eu ouvir essa palavra, você não é mãe, no INS. Que a gente foi atrás para poder aposentar ele, né? Pra ele ser, é, ter a... Esse é o... Invalidez. Isso. É. E a gente precisava provar rendas, né? Aí, meu esposo, é, falaram para nós, e tinha que pegar os documentos de todo mundo que morava na casa. E quando meu esposo pegou os documentos que meu do meus filhos, dele né? Quando nós chegamos lá, o rapaz que atendeu a gente falou. Pegou os papéis e foi tirando, foi tirando o meu, do meu filho, dos meus filhos, né? E separou. Aí meu esposo perguntou por quê. Aí eu fiquei olhando para ele eu falou assim, porque não é da sua família. Família é só o pai e a criança, o Renato.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 o judicial é o que prevalece na verdade é a realidade dos fatos como de fato aconteceu e ela se tornou uma mãe afetiva e um fato mais interessante ainda que a Alessandra não mencionou é que tão logo ela foi foi considerada e averbada na certidão de nascimento do Renan como uma mãe afetiva o benefício do Renan foi cortado Meu Deus. <risos> Mas existe uma explicação é, lógica, do ponto de vista legal, para isso? É, foi uma infeliz coincidência, doutora? Ou não, ela, foi, ela pode ter se enquadrar como vítima de uma situação? Não, não, eu nem vejo como vítima, mas assim, é só para a gente ver o, os absurdos da burocracia, porque ela já era mãe do Renan, ela sempre foi mãe do Renan, desde, desde pequeno. E Então, a, naquele momento do cadastro, a renda dela não entrou no cadastro, porque ela não era mãe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 muito em breve devemos resolver, se Deus quiser Bom, Sandra, é, Se eu já tinha bons exemplos né, de, de madrasta para me inspirar aí Com certeza você A partir de hoje é mais um desses, desses Exemplos, é né, uma honra a gente Conhecer sua história é, Saber de detalhes né, E trocar algumas experiências Que apesar de tudo não são muito bacanas Mas são muito é, depois, depois acho que é muito gratificante né, Você ver uma criança crescendo e tudo mais E conhecendo seu, seu papel e, gente, não é segredo para ninguém que nesse né, ambiente aí da maternidade, é, a gente teve alguns, alguns avanços, não é segredo que antigamente, lá em 1916, o pátrio, o poder dos filhos era exclusivo dos homens, né? E só na falta aí do, do homem é que as mães assumiam a chefia é, familiar. E não bastasse isso, eu juro que essa é para minha surpresa, porque eu não sabia... As viúvas, ao se casarem, elas perdiam a guarda dos filhos. Então, conta pra gente, doutor Maru, como é que era essa história? A guarda do um filho que era meu ia pro, pro, pro novo marido? Como que ficava? Eu posso pedir licença? Eu também Opa. tenho interesse em saber. Mas eu preciso fazer um intervalo comercial e estar na conta já já pra gente a, a respeito, tá? Não saia daí, é um instante só, a gente volta já. Oito horas e um minuto. <clears> e aí, velho, é tá? Mas uhum. é isso é, que é tá. eu queria. Você deixa depois, colocar E tem uma lenda de caixa de, de, de alto-falante lá, né? Na rádio, a rádio estava assim, você entrava dentro da loja, você entrava ouvindo alto, você... Na rádio, não eles escutam só a corrente é, aí, trem alto é todo mundo lá dentro da e Sou Ana Carolina, biomédica e mãe. Dentre as várias missões do meu trabalho com análises clínicas, tenho grande satisfação de informar que o exame de gravidez foi positivo e ver o sorriso de mais uma mãe. Feliz dia das mães. Laboratório Analisa. Nosso diferencial é o cuidado com você. O que está construindo? Vai usar Madeiras. Já fez seu orçamento na vídeo Madeiras e Casa das Madeiras? Não? Ainda não? Então não perca tempo. Cobrimos qualquer orçamento e com a melhor qualidade da região. E parcelamento em até 18 vezes Ei, um meu cartão. Que o cartão. <risos> Eu fui lá na, na reunião da quadrilha ontem. Na hora, hora, hora que eu entrei, rapaz, parece que paragem, quase pararam de falar no microfone. O Giovanni delas, os advogados da Câmara. Só não estava usar Zé o Luciano lá, os, o resto, toda cambada de vereador lá, tudo beijando a mão do Neninho, do Fávaro. estava uma noite de lá. O Tuti, o ah, é, é, um Tuti pegou assim, dizem que eu sou o filho, filho dele, mas eu sou só é, o, o, como é? o escudeiro dele. Vem aqui, Neninho. Ah, mas... Mais entregue essa salto floresta e é impossível. Um uhum. chico lá igual um espantado. Mas então eu vou chamar de boneco de Olinda, né? Coraça. Ah.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 sabe o que eu penso eu digo, a minha opinião sobre isso que está acontecendo na Mata Floresta Bambina FM, a gente junto todo dia, todo dia.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 Ficou um tanto quanto pasmo. E para aqueles que chegaram durante o intervalo, Wendy, eu gostaria que você refizesse a pergunta só para uma questão de contextualização, para que a doutora pudesse responder, por gentileza. Bom, gente, é, antigamente né, a gente fez uma apanhadinha aí, histórico e a mulher viúva, ao se casar, ela perdia novamente a guarda dos filhos. Né? A gente disse que, na falta do, do homem, a mãe assumia a chefia do lar, mas ao se casar, no caso da viúva, ela perdia a guarda do, do filho. E eu estou pasmo até agora, eu juro que eu dormi indignada com isso. Então, doutora Mauro, explica para a gente como é que é essa história. Você nem dormiu, <risos> <risos> é verdade. Bom, é polêmico, é revoltante e é inaceitável, mas de fato isso acontecia. E pasme mais ainda, não era pela situação da guarda dos filhos, mas sim por uma questão de bens.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 Com o direito real de habitação e usufruiu dos bens deixados pelo pai, e ela seguia com o novo marido, sem os bens e sem os filhos. Tá, e os filhos ficavam com os filhos a família paterna? Com a família paterna. Entendi. Ah, eu vou ser um pouquinho mais específico. E no caso de não, não existir, por exemplo, era um filho único, sem pai, sem mãe, morreu, a esposa ficou com os filhos, esses meninos iam ficar assim, adeus, né? ou, ou cada casa, no caso? casualmente, ele ficaria em poder do Estado, a administração desses bens. Eu tô Mas não eu juro. a mãe, não a mãe que contraísse o novo matrimônio, porque seria o mesmo que ela havia de o luto que ela deveria para uma vida inteira. Isso só no papel? Só se caso ela casasse no papel, não, ou se não, não, não, não, visualmente constatassem que ela tinha um namorado, que ela tivesse ela marido. Mas se o ânimo de construir uma nova família, de qualquer relacionamento, ela já perdia esses bens. Meu Deus, gente. É, e daí que vem aquele mito de que se você contrair o um novo casamento, você perde a pensão. Sim. Que é um mito. Uhum. Então, não é verdade, isso não existe. E isso vem dessa situação. Porque eles não poderiam contrair um novo relacionamento. Entendi, eles bom. perderiam os bens. Essa colocação da senhora é muito importante, porque dias atrás alguém me perguntou sobre isso. A pessoa, uma mulher, inclusive, viúva, é, ela, se ela contraísse, se ela viesse a se casar novamente no papel com outro homem, se ela perderia o direito à pensão anterior. Eu, eu queria que a senhora deixasse isso de uma vez por todas claro. Não, não, não perde, perde o direito à pensão em hipótese alguma. O que não pode acontecer é a cumulabilidade de pensões. Digamos que ela esteja recebendo uma pensão, contrai um novo matrimônio, e esse novo cônjuge vem a falecer. Aí ela não pode receber uma nova pensão. Ela só recebe por um? Só por um. Correto. Uhum. É, sem, sem questionamento. Isso é válido para outros benefícios também, é, doutora, ou só em casos de pensões? Tipo assim, é, se por ventura, pela renda per capita, ali ela e o marido, ele tem direito a uma, outra, uma, uma pensão, algum benefício, pode ser que um dos benefícios seja cortado para manter um determinado padrão? O benefício do LOAS. Quem recebe uhum. o benefício do LOAS, digamos que um idoso aí acima de 65 anos, que é um outro questionamento meu absurdo, que eu estou fazendo uma tese sobre isso, é, se essa pessoa contrair um novo matrimônio, esse, a renda desse cônjuge entra na renda per capita da família. E pode contabilizar pode então, ponto de prejudicar. Exatamente, uhum. foi o que aconteceu no caso da Alessandra. A partir do momento que ela passou a ser mãe afetiva, ela entrou na renda per capita da família. E Embora o filho isso, per... de fato, já existisse muito antes. E o filho perdeu o direito, a... filho perdeu o direito ao Loas, porque o louço, ele tem a questão da miserabilidade. Não é só a deficiência ou a idade, no caso de do Luas, mas tem a questão da, da composição familiar, da renda per capita. É, deixa eu ver se eu entendi. O, o, o princípio básico é não permitir um estágio ou dar, pelo menos, calçada de uma situação que não permita a miserabilidade. A partir do momento que provou-se... A, a possibilidade de caminhar com as próprias pernas ah, Corta-se o né? benefício Porque as pessoas confundem muito Fala, ah, mas é aposentado Não é aposentadoria, é um benefício assistencial Onde tem revisão dele a cada dois anos, onde você precisa manter o cadastro no CRAS ativo e atualizado. Tem precedentes, doutora? É, é reversível o caso dela? Por sim, exemplo? sim, sem sombra de dúvida. Porque ah. essa questão da renda per capita, ela, na lei ela é muito, muito rígida, mas judicialmente vem se, se admitindo, por exemplo, que você contabilize as, as despesas que você tem especiais com essa criança: sim. remédios, fraldas, alimentação especial, todas as despesas da casa.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 Nasceu na lei brasileira em 2008 a conhecida guarda compartilhada, permitindo que ambos né, exercessem a guarda dos filhos, observando sempre o interesse, o melhor interesse aí das crianças. E nos nossos tempos antigos, né, o abandono de lar, eu acho que ele era um causador de grande pânico da mulherada. Até hoje. Né? E, e até hoje ainda tem-se muito, isso, muito é, disso, tem muita quem se preocupa com isso. Porém, nós sabemos né, que hoje, graças a Deus, isso ficou no passado, gente. Para além de não interferir na partilha dos bens, o fato da mulher decidir sair de casa, seja por violência ou não, não interfere no poder de guarda dos filhos, assim como não interfere... No, no direito, inclusive, de uma pensão por ela própria, pra, é, uma pensão alimentícia, que a gente chama para o ex-cônjuge, né, também não interfere, e a é dos filhos, a gente não precisa nem falar, que isso aí é uma, uma obrigação discutível, né? E aí, a partir daí, a gente teve alguns direitos também, né, doutora? Como que ficou os nossos direitos a partir daí? Isso, veio caminhando a passos bem lentos, né? Ela passou de uma obrigação exclusiva do homem para uma colaboração da mulher... Aí passou uma igualdade. Dessa igualdade é que veio-se a guarda compartilhada. Mas somente em 2015 que ela foi conceituada na legislação brasileira como a guarda primordial. É, e só esclarecendo um pouquinho com relação à guarda compartilhada, quando a gente fala em guarda compartilhada, a mãe pula da cadeira, né? Fala, não, eu não vou compartilhar nada, mas não é exatamente assim. A que comigo também foi, não vou compartilhar não nada, O filho é meu, a guarda é minha, o poder é meu. Mas não é assim que funciona.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 As decisões. as decisões da vida daquela criança, eu penso, os dois eu penso, participem. Eu penso que é tão importante desmistificar isso, porque a gente é, não pode perder de vista o ideal, né? O ideal é que as nossas famílias nem se dilacerem. Eu acho que esse é o sonho, ninguém, ninguém se casa com a intenção de separar, se casa com a intenção de que aquela relação se perpetue. A, a separação, ela vem de uma sensatez de que talvez fosse pior permanecer junto. Mas desmistificar isso é importante, porque...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 E eu acho que foi muito isso, né? A mãe ela ficou com tanto tempo com, com uma, aquela questão exclusiva ali, que quando ela vê uma guarda compartilhada, ela acha que. É, eu acho que antes de vir essa guarda compartilhada, se viesse uma guarda exclusiva só para as mães aí, a gente ia ter aquela coisa, eu que decido, onde que vai estudar, o que vai fazer, onde vai morar, o que vai, o que vai comer, tudo. Então acabou acaba vindo muito pra gente, porque a gente é muito coruja. Né? E aí, a guarda compartilhada vem para distribuir isso. Peraí, o pai também tem o direito de uhum. dar um banho e tem o dever de dar um banho na criança, de passar o final de semana, de passar uma noite no hospital, por exemplo, de claro. saber qual a doença, o que que está fazendo, o que está que acontecendo com essa criança. E isso, e a co isso confere a ele também direitos, né? Isso. Ele não pode, não, a gente a não pode gente perder não essa noção. Perde, pelo contrário, a gente é. ganha direitos né? que existem, e a família paterna também. Olha aí, é pai, bacana. A criança tem o direito a conviver com os dois lados da família, inclusive com.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 a gente acha que aquela proteção faz bem, mas lá na frente a criança vai, vai sentir muito falta daquilo, que é. ele não viveu. A desestrutura familiar, né, Dani? A gente que vive, de, de, a gente sabe o tanto que os malefícios disso. É, a gente precisa trabalhar na contramão dessa situação e que a, haja naturalidade nessas relações por mais que elas pareçam conturbadas, não conturbadas no sentido de é, falta de respeito ou, ou tipo de violência, esse tipo de coisa, mas conturbadas de entendimentos mesmo, que é difícil compreender determinados processos que fogem a regras nos nossos lares mas que a gente consiga ter o nível de maturidade suficiente para entender que sobretudo a justiça considera o direito da criança. Né? Nós não estamos discutindo o direito do pai ou da mãe deixar da Deixar as questões da pessoais criança, de lado. De de lado é muito difícil, isso. exatamente. A gente sabe disso. Que é muito difícil. Mas, mas a gente tem que fazer esse esforço mesmo pelo bem estar da criança. É, e pelo bem estar da sociedade, né, doutora? Como a senhora bem disse, nós aqui somos um termômetro, perfe... um termômetro perfeito. Do que dos malefícios que isso causa E de como isso, não só no setor da segurança não Isso é, aumenta o nível de criminalidade Sim, aumenta, ameaça as nossas vidas Através não, desculpa, de crimes. Né? Sim, e, e explica o porquê do aumento do índice da violência De tantos outros males que acontecem Mas sobretudo, a, a gente poderia estender isso também Na má formação de futuros profissionais Na má formação da classe política que nos governa Isso vai gerando um, um efeito cascata que só nos traz prejuízo a toda. Né? E, e outras mamães, é, a gente luta tanto por direitos iguais, né? a gente cansa, a gente questiona tanto e fala tanto, que poxa, a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa, ainda é cuida da, da criança. E tudo mais. Então, por que quando temos aí a, a oportunidade de fazer o pai cumprir o seu papel, dividir esse fardo com você? Quer puxar só re... pra você, né? Quer puxar só para você. Então, é e outra, isso ajuda a gente, isso é, ajuda os nossos filhos também. Mamães, a gente precisa de um tempo pra gente.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 Sim, vamos voltar na terça-feira. Uma na terça-feira bacana. Gente... Eu dei uma olhadinha por cima ali no escopo da doutora Malu, sei que tem questão de licença maternidade, que a gente vai tratar certinho. Licença, inclusive, maternidade para mães adotivas, Olha tá? E não, é não é o parto que, que justifica isso, é chegada é a chegada. Maternidade da criança, aos pais também. Aos pais. Então, assim, a gente vai tratar de muita coisa. A questão da maternidade afetiva. Questão previdenciária, Previdência, da mãe, que mamães. então única e exclusivamente ao lar. Hum. Mamães, vocês podem usar esse tempo para se aposentar.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 E o mesmo se estende A Alessandra, não a Luciana, né <risos> isso, Parabéns e Madrasta é mãe sim tá? Pode ter certeza disso, eu sou prova testemunhal Tenho gente na minha família é, Nossa mãe também nossa é mãe, madrasta, nossa é mãe, madrasta Nossa mãe também é madrasta A gente hum. sabe muito bem disso E eu acho que isso não é tão difícil também de entendimento da sociedade, não. A sociedade compreendeu suas palavras, parabéns por elas, Sim. e sobretudo pela sua conduta. Muito orgulhosa e muito honrada de receber tá, a sua presença aqui, de conhecer essa história, de dar essa liberdade, tá da gente contar essa história. Doutora Malu, muito obrigada também tá, pela disponibilidade. A doutora Malu, eu encontro aqui na terça-feira e a Alessandra, eu quero grudadinha no rádio, acompanhando com a gente lá o programa, viu? É isso aí. Eu que Bom agradeço dia. mais uma vez aí, feliz Dia das Mães, para hum. todas as mães, e não é mãe só quem tá no papel, tá, gente? Mãe é mãe sempre. É verdade. Até mais. Até mais. Obrigada, é. Alessandra. Você também. Tá eu quero que agradeço. Eu quero mandar um beijo pro meu esposo, que é um grande pai. Ah, para os nossos filhos, né? E eu convido vocês a conhecer o Renan. Né? Com é, certeza, é. com certeza. E se quiserem trazer ele aqui também para conhecer as nossas dependências, fique à vontade. Tá bom? Tá bom. Que honra, gente, que honra. A gente vai pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Fique conosco. Até já. 8h25. Tem momentos na vida. Ai, ai. E aí, meu caro? Então, o trem lá foi. Foi can... Eu tranquilão lá. Que, que, é... Marisa, vamos mandar um abraço pro pessoal lá, tá? então, um abraço, tem que né? é... mandar é <risos> um abraço, Tava dando um movimento pra que ninguém tinha nem mexido aí, não vai ser valeu, ser vai lá. É isso que eu queria, que eu queria que você fosse nesse... Antes de começar mesmo de fazer o bucuru, porque senão depois você não pega... Não, não, não filma nada, nem né? com relação a depois do pessoal, porque eu vi uma... Eu vi, ó, já tá trazendo. Gente. Oi? Gente. Ah, é? E muito tem Chega pra cá, chega pra cá, chega cá. Quem é vivo parece, né? Olá, homem. Tudo bem? Como é que tá? meu Fala, tudo bem? Tudo Tudo tudo bem? Amália. Oliveira. Doutor Tudo bom? bom? Fala, Lucas. Que beleza, querido? Ô, Cuiabano, chega aqui, pega na minha mão, teve a minha honra. Pega na minha balança Tá, doutor Sário? Beleza, Que bom aqui. Mil Pode sentar na cadeira, porque você um pouco mais perto do Dani ali. Nós se quiser ser provisória. Oi? Pode Perdoem a nossa falta de espaço. Está bem. Ah, estão estão em casa viu gente Sim. pode pode mais federal falar poxa, o nosso deputado tem gente que vem aqui né que é Cara, o <risos> é, é né? que você Tem gente aqui que já vem, já pega assim Confunde as coisas, né? Galerinha é, da uma camisa bonita, abraça, gostei, mas... doutor oh, Gostei, oh, lógico Verde e amarelo É. Inclusive eu vou providenciar a minha, eu falo com meu pai direto Meu pai fala que, eu ah, eu que tá em, ir, Apesar de ah, estar em Madone, ah, ele fala que é o time Mais próximo para se torcer É, é verdade não Corinthians É como você Você tem que ah, tá contar no Essa é a minha Além de tudo é minha irmã, viu doutor ah, Além de ah, é minha irmã Lembrar a todos aqui que nós estamos ao vivo é. É, é, Pelas redes sociais é, é. é. é. é. é é? mostrar Mostra um um ano já que ela, a, a agência disse, dela é que, que, que, que cuida da minha, eu não nossa trajetória. com vou contratar Daiane lá para A, pra... não... a Marisa, a Daiane sentiu muito no... Eu vou lá, vou lá. Não sei se eu acho o lá lá O cara tem oficial no Instagram, ele é pica. Oficial. Ah lá, eu tô falando de Dani Bué. E aqui a Mali. Não sei aquela entrevista com o ah, Lucas. Não. E qual que é o dele? Dani Pedro. Oh, Ô, Wendy, se o vereador Lucas quiser ficar aqui dentro, ou com você sair, pode, pode pedir pra ele ficar, não tem problema não.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 é tão importante, e importante que você atribua a ela o devido, o devido e merecido respeito, né? E eu estou tendo a felicidade aqui, depois de um bloco tão inspirador, de rever grandes amigos, e dizer que é um prazer, gostaria de reverenciar, antes de iniciar esse bloco, o meu sempre, para sempre, eterno, advogado Eustáquio Neto, meu grande querido advogado Eustáquio Neto, obrigado, que prazer revê-lo, viu, doutor? Que prazer oportunidade também. ímpar nesse sábado de um reencontro tão maravilhoso. Doutor Eustáquio, ele é, sobretudo, um amigo que participou em momentos, inclusive, muito difíceis da minha vida, mas, sobretudo, momentos felizes em que nós, tanto, por tantas vezes, debatemos direito em nossos estúdios. É sempre um privilégio reverenciar aqui o doutor Charles, a figura do ex-vereador, que nos proporcionou também esse momento com seu esforço, muito obrigado, viu, doutor Charles. Mas dizer que nós contamos com algumas presenças aqui dentro dos nossos estúdios. Né? Hoje está acontecendo em Alta Floresta a caravana verde e amarela, está passando por Alta Floresta, essa caravana, discutindo políticas públicas, discutindo os, o futuro, os rumos e como é, se fazer, se, passar por esse processo eleitoral Fazendo valer realmente a representatividade, a submeter a apreciação do povo, os nomes que vêm surgindo por aí, que vem ascendendo nessa, nessa seara política. Né? Para pra que a gente tenha oxigenação, para que a gente tenha é, renovação, para que a gente tenha uma política frequente.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 Você simplesmente transmitir a informação dos fatos, aquilo que acontece, e vocês têm feito isso com maestria. Muito obrigado pela oportunidade. O deputado estadual, pelo PL, o Gilberto Catrani, é uma figura um tanto quanto polêmica, emblemática, com o seu sempre chapéu à cabeça, é. Né? É. fazendo é. valer aí aquela representatividade que o povo não perde a referência. E quando você falou do Luquinhas, eu falei a juventude e o agro, né? que ele e também o agro. usa chapéu, é. e nós é. Nos, é. não é. nos envergonhamos é. disso, nós somos é. é. uma é. Abatone abatone é, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, inclusive, me falaram, olha, é, é, não sei se vão deixar o senhor de, de chapéu aí no plenário. Eu falei, olha, eu quero ver o regimento. Ah. Então se estiver no regimento, e graças a Deus não tinha, né? É. O chapéu é considerado aí um adorno, né? Ah. É, e não tem no regimento, e eu acho isso magnífico, porque nós temos que ter orgulho. Né? Nós pois temos aí é. vários setores dentro da, da política, é, policiais, médicos, e todos é, têm orgulho da sua profissão. E nós que somos da roça mas também temos muito orgulho de sê-lo. Aquele lance, né, deputado? Eu só tiro o meu chapéu para é, o povo. É, <risos> o povo merece. Tá certo. Né, eu ali. fazer só um questionamento, porque nós havíamos anunciado a vinda do senador, o Wellington. É verdade. É, houve algum impasse? Está é. tá chegando ainda. É, ele, é, o senador está chegando porque, na verdade, é uma correria tremenda. Né? Nós saímos de, né? é, de Guarantã do Norte ontem, foi até tarde lá, uma, uma audiência também magnífica que fizemos lá também.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 É um movimento de conscientização da população da importância da gente votar direito, da gente estar junto com o nosso presidente, da de gente defender a pátria, da de gente defender a liberdade, da de gente defender a família. E assim como todas as outras cidades do, nosso, do Mato Grosso, eu tenho certeza que vai ser. Muito bacana estar com o pessoal de aí na manhã de hoje. seu papel, enquanto mulher nessa caravana, talvez também se estenda, ô, ô Amália, no convencimento para que, que cada vez mais nós Sim. tenhamos a presença feminina Sim. na política, não? Importantíssimo. É, eu sou pré-candidata a deputada federal, sou de Campo Novo do Parecis. Eu brinco que eu sou uma recém-nascida recém na política. Eu, para só abreviar, contar um pouquinho, me apresentar, se puder. Eu sou pessoa com deficiência, eu não tenho olho esquerdo e desde 2016 eu tenho um instituto onde eu faço campanhas para colocar próteses nas pessoas que não têm condição. Eu tenho bastante seguidor nas redes sociais, é, meu Instagram é arroba barros e através das minhas redes sociais eu... É, comecei a fazer vaquinhas para colocar prodas em pessoas que não têm condição. Já são 70 pessoas ajudadas em todos os estados brasileiros. Deus, parabéns. E através desse meu trabalho no Instituto, eu, eu resolvi lutar por uma lei que passou a nos conhecer como pessoa com deficiência. Aprovamos um projeto, é, apresentamos um projeto de lei no Senado, junto com o senador Wellington Fagundes em 2019. Aprovamos no Senado, aprovamos na Câmara.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 pelas mães dessas crianças, pela inclusão nas escolas. É isso, prazer falar com vocês. Prazer, é um resumo da minha escola. doce maior não existe. E, quem quiser conferir, é só entrar nas redes sociais da própria michelle Bolsonaro, que os dois últimos posts são posts que ela fez comigo. Legal, tá bacana, bacana. <risos> bacana. Ao lado do deputado Gilberto Catani, essa figura que a Alta Floresta conheceu em 2018, uh, quando foi proposto aqui um projeto. E que guarda por ele uma, uma, um carinho muito grande, né? Coincidentemente, primo do doutor Eustáquio Neto, que foi quem me apresentou ele, policial federal Rafael Ranali, está com a gente, uma das lideranças dessa caravana. Rafael, seja bem-vindo, que honra. Diga-se de passagem, com uma excelente votação em é. 2018, é. acima de 30 mil, né, Ranali? 33, 33, 33 mil, 323. Só aqui quase 2 mil votos, então realmente uma pessoa que teve a sua a importância re reconhecida que... Eu vou chamar o homem de Rafinha? É é? O guarda, né? O guarda, o guarda da federal. Oh, a gente tá brincando aqui, a rádio não proporciona né? o privilégio de vocês verem o tamanho do, do camarada. Quanto de altura? Oh... 1,91. 1,91. Quanto Isso. de peso? Puxa, aí é melhor não falar. Ah, aí é arroba, né? Foi muito leite condensado aí. Ó. É, no mínimo 125. Oh, Catone, o, o braço do cara dá eu, deputado Catani. O tamanho da minha perna, o braço. <risos> o não ah, é o braço, né? seja bem-vindo. O problema dia. é a quadrada na cintura, né? É, é, verdade, é verdade, policial Eu federal ali todo mundo da vagabundade, né? É é Oliveira, seja bom dia, Dani, pessoal da Bambina, doutor Charles que está aqui, sempre abraço a gente. Eu está com meu primo que representa a Alta Floresta lá em Cuiabá também. Primeiramente, Oliveira, muito obrigado. Queria aproveitar esse espaço. Eu sou policial, vim para a política naquele ano de 18.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 o Eduardo Bolsonaro, esses dias, que é policial federal Filho do presidente, teve no Mato Grosso Endossou a minha ficha Assinou, falou, não, análise você está com a gente Você é nosso candidato aqui, vem para a federal Fortalecer o time do meu pai né? Todo mundo sabe que em Cuiabá Eu já sou referência bolsonarista As carreatas, as manifestações A gente sempre ao lado da população De bem, né? Chamando em prol à liberdade né? Os últimos atos, né, Catan? É em prol a Daniel Silveira Contra esse absurdo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 é Porque são vários candidatos Todo mundo quer ser candidato Do Bolsonaro, mas o Bolsonaro falou Esse ano, quem é Bolsonaro está no 22 E quem segue e conhece o presidente Sabe o que rege ele A hierarquia é. Então se ele mandou, acabou O time dele está no 22 e o senador dele Hoje é o Elton Fagundes E os pré-candidatos os pré deles Estão aqui, tá bom? Deputado, por que levar essa mensagem E colocar a própria Representatividade parlamentar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 e de cumprir o seu papel nessa caravana verde e amarela. O que, que você destaca, ô, presidente? Seja bem-vindo, em seu nome, parabenizar e agradecer o carinho da audiência de Nova Canaã conosco. Muito bom dia, Oliveira, Dani, bom dia. a nossa equipe aqui fazendo essa caravana aí pelo nosso estado. Como você mesmo disse, eu queria aqui citar o que foi levantado. Né? Valores e princípios são inegociáveis né? e são a fonte para a construção de uma sociedade civilizada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 Acima de tudo, é uma luta espiritual. Nós temos que rezar e pedir a graça de Deus, porque nós não estamos apenas lutando com o um homem. Mas existe algo maior e por isso que nós temos Deus no nosso coração. Deus, Pátria e Família. Essa é a nossa causa e é a nossa luta. Um abraço. A bandeira. A né? Ao presidente Lucas Pinheiro, leve um abraço à Câmara Municipal lá de Nova Canaã do Norte também, uh, por estar nessa, né, uh, com essa oxigenação toda na política. Isso é muito salutar. Falar em oxigenação, deputado Gilberto Catani.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 É verdade, é, na verdade eu cheguei na cidade Legislativa por uma fatalidade, Nenhum, eu nunca queria ter chegado dessa maneira, eu acho que ninguém quer, né? uhum. nós perdemos um companheiro, né? faleceu aí o, o, o Silvio Fábio, que é da minha cidade, que eu me criei, que é Lucas do Viver também, conhecia ele desde de longa data, enfim, mas é, Deus traça caminhos que às vezes a gente desconhece. Né? Mais um motivo para você grudar esse projeto com as duas mãos, representá lo Exato. também, com essa sim.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 Doutor Charles e doutor Eustáquio Neto, eu gostaria que vocês dessem um bom dia e... para o nosso povo, apesar... E, e isso posso, é bom. Eu posso quebrar o protocolo pode, aqui? Pode, pode quebrar é, todos. Antes, ah. só, antes do doutor Charles falar, eu só gostaria Sim. de anunciar aqui de primeira mão... Por favor. ...que nós fizemos, propusemos na Assembleia Legislativa uma, a, um título de cidadão Mato Grossense, doutor Charles. E nós vimos aqui meu. também no intuito de entregar a ele Legal é, Eu gostaria de anunciar aqui em primeira mão Porque se ele vai falar, eu já quero falar antes Para honrá-lo Para honrá-lo com esse título de cidadão mato-grossense por, por ele ser essa pessoa Que eu acho que os alto -florestenses aqui Em toda a região sabem muito melhor do que nós O que ele representa para a região Então para nós também é um tipo de muito orgulho Poder estar vindo à alta floresta E trazer esse título de cidadão mato-grossense É, mato é Dr Charles. É. Doutor Charles Bom dia e parabéns aí pela, pelo título merecido, merecido.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 E nesse caminho da vida, eu conheci o doutor Eustáquio, que aí através dele eu fui conhecendo o primo dele e outros, e terminei é, lá no gabinete do deputado, a qual, a qual, a qual me honra muito com esse, de, essa indicação, que foi votado na Câmara, o cidadão honorário, nessa homenagem. Então, é, é uma maneira de reconhecer a Alta Floresta. A alta Floresta aí, tem em torno de 70 mil habitantes, ele tirou um, ele entendeu que, entre todos os que têm valores, muitos também, mas me dessa essa homenagem, eu fico muito grato, é, é o meu terceiro título, o cidadão E a responsabilidade honorário. de representar os 70 mil, né? Sim, <risos> Nos seus e também. vou representar com muito respeito, carinho e dedicação. Também tem o cidadão honorário paranaitense, o cidadão honorário carlindense, e assim a gente vai acumulando carinho, porque é a gente tenta retribuir é isso com respeito. Parabéns. Mas hein? valeu, obrigado aí, e que sejam bem-vindos e fazer o possível para ser...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 recebeu aqui. Bom dia, Oliveira, bom dia a todos que nos ouvem e também nos assistem, né? É, para mim é sempre uma alegria retornar à Alta Floresta e hoje não poderia ser diferente, revendo grandes amigos como Oliveira e tantos outros que eu já vi aqui. E o Dourado lá está dando muito orgulho, muita alegria para gente. E eu só queria dizer que sobre o Dr. Charles, quando é, a gente conversou né, e apresentamos pro o deputado, o deputado deu uma reclamada, falou assim... Doutor Eustáquio, não tem como dar uma resumida no, no currículo desse homem, <risos> porque é, são muitas qualificações, não vai caber é. o negócio. Então, é um prazer para mim ter sido um, um pequeno instrumento né, para homenagear esse cidadão tão ilustre e, e ganhar esse título merecido, né, merecido cidadão merecido. de uma Muito obrigado. Que bom, que bom tê-lo aqui também, doutor Eustáquio Neto. Deputado, o senador não chegou a tempo, nós precisamos terminar o nosso programa, mas gostaria de que o senhor retransmitisse a ele, que a Bambina está sempre em portas abertas aqui e também ao trabalho feito por ele lá no Senado, e quando, num momento oportuno, a gente lhe recebe aqui. Vamos eu, eu... dar uma olhada no título. Né? É, vamos sim. Porque não? trazido é aqui é, diretamente, diretamente sociais, Assembleia Legislativa, é, pelas mãos. O... Inclusive, esse título eu quero ressaltar aqui, o que foi, foi proposto por nós, Legal, Não, mas bacana, ele está né? assinado pela presidência da casa sabe? Vai ter que comprar ah, um quadro de ouro ainda é, né? Sim, mas é bonito E, é, e, né? ele, e é. ele também foi aprovado por unanimidade na casa tá? Que bom é, que O bom. doutor foi reconhecido pela Assembleia Legislativa Nós tá. só propusemos, mas a Assembleia Legislativa o reconheceu por unanimidade lá Isso é bom, é. merecido sobretudo Gilberto, obrigado ah, Nossa, Levo o nosso abraço a todos os parlamentares da Assembleia Legislativa Aquela casa legislativa que precisa ser cada vez mais Uma casa forte que exprima a vontade do povo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 Até segunda Oliveira, até segunda Dani, todo mundo de casa. Aproveitar e deixar aqui um feliz Dia das Mães para nós, mamães. Para minha mãe especial, um beijão. E para todas as mães aí da nossa cidade e ouvintes